Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall? Pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui, né? Que não é um vídeo, é uma aula, tá? Para você aí respondendo uma pergunta que um aluno do curso online me fez. Ele perguntou: mestre, existe tabica mais larga? Eu falei para ele que eu não conheço, eu só conheço essa tabica aqui que é a tradicional, tá? É a tabica que a gente encontra aí no mercado aí. Eu falei para ele, eu não conheço. E perguntei para ele, por quê? Aí ele falou que uma, um cliente que ele estava fazendo a obra na casa dele, ele queria fazer uma tabica, queria colocar o forro com tabica, mas queria uma tabica mais larga, ele queria uma tabica com 4, 5 centímetros. E eu falei para ele, cara, eu não conheço tabica com 4, 5 centímetros. A tabica que eu conheço, ela afasta o que, que ele queria, o cliente dele queria. Que essa distância aqui... Ficasse 4, 5 centímetros E não 2 centímetros Porque ela só afasta aqui 2 centímetros Então, eu falei pra ele Cara, eu não conheço Porém, você pode fazer uma tabica falsa E eu quero ensinar você aqui a fazer uma tabica falsa Tá? E, mas antes de, eu, antes de eu te ensinar a fazer a tabica falsa Faz um favor para mim, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não deu like, deu like no canal. Se você ainda não fez um comentário, deixe um comentário no canal. Tudo isso que eu tô te pedindo é de graça, você não paga nada. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu falei para ele, cara, dá para fazer uma tabica falsa. Aí ele falou, ó, como assim? E eu expliquei a ele, pessoal, a tabica nada mais é do que um forro invertido. Concorda? Uma sanca invertida. A sanca invertida você faz ela com 15 centímetros da parede, com 20, ou até mais se você quiser. Porém, você também pode fazer ela com menos. Ok? Então o que eu vou fazer aqui rapidamente, aqui, junto com o Alexandre aqui e com o Gabriel? A gente vai fazer aqui uma sanca invertida com 5 centímetros e você vai ver que ela vai dar a impressão final de que fosse uma tabica. Tá bom? Vamos lá, vamos juntos, pessoal. Vocês estão vendo essas paredes aqui montadas porque a gente é terminamos um curso ontem, né? E eu estou aproveitando a estrutura que já está montada justamente para gravar esse vídeo aqui para você, tá? Bom, é, a gente vai aproveitar que estrutura aqui do forro, tá? E a gente está descendo aqui do forro 15 centímetros. Então, o que, que eu vou fazer, pessoal? Eu vou marcar aqui na parede agora, junto com o Alexandre, eu vou marcar aqui, bater linha aqui, descendo do forro mais ou menos uns... Vamos supor, uns 11 centímetros, tá? Aí você depois decide a distância que você quer descer. Eu vou descer aqui uns 11 centímetros, tá bom? Vamos lá, Alexandre. Tá, marquei aqui os onze. Vamos colocar o nível ali, Alexandre. Deixa eu esperar aí. Deixa eu tar, marcar logo aqui, né? Ele <SILENCIO> confia tá bom vamos bater linha pessoal já batemos a linha ali para poder botar a cantoneira agora eu vou colocar esses reguladores ali próximo Agora eu vou colocar esses reguladores uns 6 centímetros de distância ali da, da parede, tá? Porque eles vão me ajudar a prender ali a, a minha faixa de descida ali, tá bom? Agora, pessoal, a gente já aprendemos aqui, vamos colocar a cantoneira. Traz essa cantoneira aí, Alexandre. Pessoal, colocamos as cantoneiras no lugar, tá? E agora, é, a gente vai colocar esse pedaço aqui, ele tem 5 centímetros. E a gente já estava com a cantoneira presa aqui, tá? Eu vou levar ele já com a cantoneira presa lá no local, tá bom? Assim, ó. Pessoal, agora a gente vai colocar essa faixa essa aqui, ó. Vamos lá, tia. Vai lá na beirada logo. Se quiser, pode usar a escada. Pessoal, já fizemos aqui essa parte. Ó. Agora é só descer a faixa aqui. Tá? Para a gente poder... É... Fazer, terminar aqui a nossa falsa tabica, tá? Mas a caixinha já tá pronta aí. É, agora a gente vai colocar aquele perfil ali, tá? Pra isso, a gente vai subir com essa placa aqui já presa, tá? A placa já presa no perfil. Sobe um pouquinho do chão nela aí, Alexandre. E esse lado aqui é o lado que está mais torto, Alexandre. É. Esse lado aqui é o que está mais certo. Aí, aí nós vamos prendê-la aqui para depois prender lá no, no negócio. Pessoal, por que, que nós estamos prendendo ela aqui primeiro, tá? Porque lá ela vai ficar muito próximo da, da parede. Então vai impedir que a gente consiga aprender lá com a parafusadeira. Pode cortar? Pessoal, agora a gente vai entrar com esse perfil aqui. Ó. Tá? Colocou aí? Agora, já encaixamos aqui o perfil, agora é só prender aqui, ó, nas cantoneiras. Aí vamos terminar de prender aqui, Pra a gente poder colocar a parte da placa de baixo, tá bom? Colocamos esse, né, já tá preso aqui no lugar, agora a gente vai colocar esse aqui, ó. Pessoal, a espátula correta, tá? Para poder dar massa aqui depois, tá? Uma espátulazinha aqui de 4 centímetros. Mas vamos embora lá. Já prendemos aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo em volta preso. Tá? Agora a gente vai colocar só um pedaço aqui de placa para você poder ter uma noção, noção, né? De como vai ficar no final, tá bom? Então bora lá, Alexandre. Vamos prender uma placa aqui? Galera, para você que não conhece, esse daqui é o Zip Rip, tá? Como é que eu, como é que isso aqui funciona? A gente coloca aqui o a trena, né? E vem com essa parte aqui, e encaixa aqui, ó. A gente está fazendo um vídeo ali e vai precisar cortar uma faixinha ali. Então, tu coloca a, a lâmina aqui, ó, segura aqui assim e você corta, tá legal? Bora lá, para você poder ver. 55, não foi? e já cortamos a faixa sem precisar fazer marcação dos 55 centímetros e sem precisar usar régua pessoal, cortamos sem precisar fazer a marcação e sem precisar usar régua Tu já corta direto eu poderia cortar a faixa aqui, ó. De 20 centímetros, de 30 centímetros. Tá entendendo? Por exemplo, eu quero. Eu quero duas faixas com 20. Eu venho e marco aqui, ó. 20, corto a primeira faixa. Na segunda faixa, eu já marco 40 e corto com 40. Tá legal? Fica a dica aí, zip hip. É essa, aí. Pessoal, valeu, moto. Pessoal, agora aqui a gente vai praquear ela no local, tá? Eu tenho a opção de deixar passando aqui um pouquinho, ó. Deixa eu um pouquinho pra cá, Alexandre. Deixar aqui passando um pouquinho é o suficiente para eu poder botar uma fita, uma fita LED aqui, escondida aqui, tá? Ou eu posso colocar ela é, alinhada com a beirada. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um lado alinhado e vamos deixar esse pedacinho aqui sem. Vamos, vamos colocar esse lado aqui, Alexandre? Hum. Passando um centímetro Mais ou menos Vi aí mais ou menos, tem um centímetro mais ou menos? Vai Espera aí Pessoal, nós deixamos aqui passando um centímetro E aqui nós deixamos até passando mais de um centímetro aqui, tá? Nesse ponto aqui a gente vai jogar agora aqui uma fita de LED e vamos mostrar para vocês, se você deixar passando, como é que fica, tá? E vamos mostrar também para você, é, depois da gente cortando e deixando sem um, sem um passar nada, deixar só mesmo a distância aqui, que era a intenção lá do aluno, tá bom? Vamos vamos lá, Alexandre. Vai lá no outra escada, Alexandre, para mim. Aí, claro. Pessoal, é, tá vendo aí? Dá para ficar uma coisa bem legal, bem bacana, tá? E uma coisa bem legal, pessoal. Tu já pensou? A pessoa ela não tem como descer muito do teto. Você consegue fazer uma decoração dessa, mesmo sem descer muito do teto, né, Alexandre? É. Né? Vai ficar bem legal. Então agora a gente vai tirar a iluminação e vamos cortar para mostrar para você como é que ficaria. Sem ter iluminação, tá bom? Pessoal, tá aqui, ó. Finalizado, tá? Fizemos aqui a sanca agora sem iluminação, né? Tu pode ver aí, ó. Fica parecendo uma tabica, né? Uma tabica com um pouco mais do que 5 centímetros. Tá vendo, pessoal? Fica aparecendo uma tabica, tá ok? E você consegue é, fazer uma tabica um pouquinho mais distante, com 5 centímetros. Tá legal? Fica a dica aí para você que às vezes não tem muito pé direito e quer fazer uma sanca invertida dá para fazer sim uma sanca invertida e até colocar iluminação como vocês viram mesmo tendo pouco espaço do teto tá legal? fica essa dica aí para você que como eu é louco por drywall boa noite aí pessoal meu nome é Mário sou de Pederneiras e está aqui Estou aqui na minha obra aqui que eu acabei de fazer e eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu aprendi com a Rock. Aqui, ó, fizemos essa sanca para vocês dar uma olhada. Fizemos esse 3D. Fizemos essa flutuante aí, ó, com LED, acabamentinho de moldura. Vou virar a câmera aqui para vocês estar dando uma olhada aí, ó. Cutineiro. Aí é para vocês verem aí, vocês que querem também fazer o curso. E também como eu é louco por drywall. É, só tenho a agradecer a Adalberto Larroque por todos os ensinamentos aí. Beleza?